Estamos aqui com o Mário Lúcio, cantor, compositor, escritor, pensador de Cabo Na ilha de Santiago, tem malope, tem cacachas, de bilocas nem um tono, e dentro de lá de fundo, sangue de mim. Ilha de Santiago, tem copinho de algodão, saia de chita com cordão, um par de brinco roda pior. E Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, um par de brinco roda pion E mais uma vez, boa tarde para as pessoas menos avisadas eu venho de Cabo Verde o arquipélago e país desses meninos aqui também Cabo Verde que na verdade devia se chamar Mar Azul né? nós temos 4 mil quilômetros de terra só e temos 4 mil quilômetros quadrados na verdade mas temos um milhão de metros quadrados de mar são dez ilhas, foi colônia portuguesa desde 1460 até 1975. Somos independentes há apenas 43 anos, mas é um país belíssimo, de gente linda, bem formada, com grande educação e trabalhadora. Né? Estamos a 500 quilômetros do ponto mais ocidental do continente africano. Nós estamos no mar e somos produto do cruzamento de culturas entre a Europa, a África e também a América, nesse caso, o Brasil. Da relação da importância de Cabo Verde com a construção da história brasileira. Sim, é, Cabo Verde foi importante na própria construção do comércio triangular de escravos. Antes da descoberta de Cabo Verde, e aqui o termo descoberta, eu aceito, porque descobre quem não sabia. Né? As ilhas já estavam lá. Quem chegou disse que é descoberta porque ele não sabia que existia. Então, tudo bem. E se fazia comércio de escravos, mais chamado comércio mudo comércio mudo ela era, quem quisesse comprar escravos vinha com os produtos e deixava o produto num lugar, numa selva, num lugar no esconderijo, aí o vendedor de escravo ele vinha. Segundo o valor que ele dava a essa quantidade de produtos, ele deixava uma quantidade de escravos. Eles não se encontravam, por isso chamava comércio mudo, porque ele tinha medo o Parlamento Europeu tinha medo de entrar no continente africano, dentro. Então, quando os portugueses, por azar, por casualidade, viram uma ilha que eles chamaram de Boa Vista, porque estavam perdidos, e navegaram mais a norte foram encontrando outras ilhas que deram o nome de Cabo Verde, eles disseram, isso é muito bom porque está tão próximo do continente, fica 500 quilômetros, que nós podemos comprar muitos escravos e armazenar aqui nesta ilha e a partir daqui vender para as outras potências. E foi assim que aconteceu. Isso em é 1466 para frente. O Cabo Verde foi descoberto em 1460. O Brasil só foi descoberto em 1500. Como os escravos partiam de Cabo Verde, na época... Depois, o Portugal perdeu o monopólio e tiveram vários focos de venda de escravos. Então, os, os primeiros escravos que vieram para o Brasil, eles saíram lá das Ilhas Cabo Verde, e eram nascidos lá. E por quê? Porque os escravos trazidos do continente, os primeiros, eles foram transformados em escravos domésticos. Que antes do trabalho de produção em massa, ou em quantidade, era preciso lavar, cozinhar, cuidar das crianças, construir casas. Os escravos fizeram isso. Esses escravos foram batizados, eles foram ensinados línguas, por isso chamavam os escravos ladinos. E no Brasil eles foram importantes também, porque não vieram logo para o campo. Vieram para as casas, construir capelas, igrejas, fortalezas, sabe? E também ficar em casa, lavar roupa, cozinhar, então tinha que ser escravo de confiança até se estabelecer. Esses escravos vieram das ilhas de Cabo Verde, eram nascidos lá. Por isso, ainda até hoje, você tem na Bahia os chamados os nego Cabo Verde. Porque era um tipo, já de misturas é, entre os escravos continentais e os europeus. Também em Minas Gerais tem uma cidade do interior chamada Cabo Verde. Eram pontos como tem Outros pontos no mundo têm referência a Cabo Verde porque de lá partiam os escravos. Na época para Caracas, partiam para uh, Maranhão, é? no início, o ponto de entrada foi Maranhão. E partiram para várias regiões do globo. Para além desses escravos, Cabo Verde é um país tropical serviço de laboratório. Isto é, os produtos animais vivos, como o cavalo, a cabra, tudo que era intercambiado entre a Europa e a América, ou entre a África, Europa e América, também ficava um tempo em Cabo Verde para se aclimatar. A banana, a mandioca, tudo. Então Cabo Verde foi importante né, para o Brasil em termos de mão de obra em termos de genética, dos primeiros que vieram, depois em termos botânicos ah, e zoológicos. E mais tarde, em termos culturais, porque era tão grande a identidade que vinha daí que ele começou a criar uma identidade terceira, porque esses escravos diziam, quem sou eu? Ele não podia dizer que ele era europeu, porque o pai era europeu. Mas também cedo ele percebeu que não podia dizer que ele era só africano, porque o pai era europeu. Que língua ele falava? Ele teve que criar uma língua, porque não podia falar as suas línguas africanas. A África tem mais de duas mil línguas, e esclarecemos, não são dialetos, são línguas estruturadas e mais complexas que o grego e o latim na época. São línguas ah, resumidas, sintéticas, em que um conceito, uma palavra, diz muitas coisas parece um pouco o mandarim, né? ou certas línguas orientais, então essa terceira entidade também chegou no Brasil querendo construir uma terceira entidade para todos. Avançou, retrocedeu, avançou, voltou a retroceder, né? é um caminho muito longo porque o Brasil tem vários desequilíbrios, mas em Cabo Verde funcionou bem, conseguimos criar uma identidade simples. Mais tarde então nós na música. Várias músicas que tem hoje no Brasil não são músicas originárias do continente. São músicas já sintetizadas nas ilhas. No caso do Maracatu e Jechá, entendeu? Que vem de ritmos sintetizados de várias etnias. Que a primeira mestiçagem, passa o termo, se dá entre várias etnias africanas que nunca se tinham encontrado as cabeças é pequeninas ficavam restos de wolof, resto de mandinga, resto de papel, resto de mandjaco e juntos tinham que sobreviver. Então assim começou ali. Não é africano e pensa que é tem só um tipo de africano. Tem mais de dois mil tipos de africano. Dez gente sul-africanos que são do teu tipo, tua cor, como marroquinos que são mais claros e se parece essa menina aqui, parece de marrocos, é? A África é muito grande, mas Cabo Verde representou essa síntese inicial de tudo isso, e isso é que viajou para o mundo. E isso o Brasil deve muito a Cabo Verde por isso. Mas a música, os instrumentos, a culinária, os temperos, que, são, que já vieram sintetizados pela elaboração nas ilhas. Eu estou com saudade de terra, que é verdade? <risos> Então, bem limpa é isso mesmo Estamos falando em crioulo Crioulo é a língua materna de Cabo Verde E que se formou Entre o encontro do português Basicamente Mas também de outras línguas europeias Como o galego né, Na época E outras línguas Do reino de Castela Na época Com várias línguas africanas Línguas bantos como o congo, kikongo, línguas wolof, línguas mandinga, como o bambará, papel Mandjaco. Todas essas línguas nós sintetizamos e tornamos possível o nascimento de uma identidade, uma língua crioula. E toda a nossa vida se passa em criolo. Nós só falamos em criolo, 99% de tudo é feito em crioulo e todas as nossas músicas também, né? quem mostrou vez caminho longe quem mostrou vez caminho longe esse caminho passando bem. Quem mostrou esse caminho novo Quem mostrou esse caminho novo Esse caminho passando bem. Vamos aí. Que eu já li pela historiografia que existe e o Zé Ramos Tinhorão fala muito disso, tem várias coisas. O carnaval, tal como ele chegou a Rio de Janeiro em 1902, já era um produto de Cabo Verde, porque aí nasceu a a tabanca foi a primeira sátira que os negros criaram do império. Então, eles brincavam, tinha rei, ainda hoje em Cabo Verde, você vai assistir uma tabanca, é uma festa junina. É para celebrar o início da ano agrícola no mês de junho. Aí tem rei, rainha, governadora também. Tem a ala dos soldados, a ala das enfermeiras, ala tem pequenas alas porque somos uma minoria comparando com a quantidade do povo brasileiro em termos numéricos populacionais. E isso foi trazido para o Brasil, foi o nordeste. Isso também. Existem em São Tomé, chamado Tiloli. São satirizações dos do status imperial. Isso foi brincado muito aqui. E também os cavalheiros já tinham feito isso em Portugal, antes de chegar no Brasil. Então já veio uma coisa sintetizada de cultura de várias etnias africanas, mais as europeias. A vestimenta, todo esse vestuário. Quando começa a industrialização, no século XX, que o Nordeste viaja para Rio de Janeiro, aí encontra outras colônias italianas, é, portuguesas e várias. E aí surge o um carnaval, tal como depois evoluiu, a própria história do samba. Eu estou me baseando na bibliografia de brasileiros e de outros, não é? Então é importante conhecer a tabanca e ver a sua influência ou confluência com o carnaval brasileiro. Mas tem mais, o forró, né? o próprio choque que já existia em Cabo Verde, que tem muito a ver com a história do acordeão diatônico chamado gaita. Mas foi um instrumento criado em Paris em 1865 virou um instrumento de marinheiros. E nessa viagem, irlandeses, escoceses, é, galegos, que já tinham uma cultura celta, chamaram o instrumento de gaita, e nós nos apoderamos desse instrumento. E, e chega no Brasil com os primeiros cravos alforreados. A, a abolição do final do século XIX coincide com o apoderamento do instrumento também do final do século XIX. A grande fuga dos escravos libertos de Cabo Verde foi o Brasil. Porque aqui tinha trabalho na plantação, homens livres, Cabo Verde não tinha. E muitos desses homens trouxeram essa cultura síntese. Eu já ouvi que o forró vem de for all body. Mas é uma explicação clara do que é o eurocentrismo na cultura dos outros, é, tudo nasce na Europa, o teatro nasceu com Aristóteles, a música nasceu com bar. Quando, não antes do Aristóteles nascer, o avô do Aristóteles nascer, já se fazia teatro em África, entendeu? É, toda a história das máscaras, tudo isso, então antes dos ingleses chegarem ao Ceará para se estabelecer e dançar, o que não faz nenhum sentido, em inglês não ia dançar o forró pé de serra, em inglês faria dança de salão, como é que o forró pode vir de forró buddy? Então, A explicação mais coerente, isso tem a ver com o que esse escravo levar, é do negro forro. O negro forro é o negro alforreado. Né? Mas são deturpações. Né? Para além de várias formas de dança, a umbigada, sabe? É, o, o Bumba Meu Boi, que, que já se dançava é, em Portugal, isso já está na história de um livro chamado Os Negros em Portugal. Muito antes de chegar no Brasil para virar o Bumba meu boi, chamavam Cavalinhos. Né? Tem várias coisas que não são próprias do continente, são de África, mas de uma África que surgiu no século XV, sintetizadas, que vieram ao Brasil. Mais tarde, sim, veio a África pré-colonial, quando eles começaram a captar escravos bancos diretamente do Benin da Nigéria, aí veio a raiz, os pais, os avós dos cavernianos, e trouxeram toda essa cultura pré-colonial para o Brasil, uma cultura grandiosa, que vem desde os egípcios até os, os, do Império Mandinga, né? os depositários da biblioteca do Timbuktu, os grandes centros de sabedoria do mundo. É os dois grandes centros de sabedoria do mundo antigo, entre vários, dois estavam em África. Era a Biblioteca da Alexandria né? e a, a Biblioteca de Timbuktu, em tempos diferentes. Entendeu? E, então, e vieram sabedorias antigas com esses novos, mais velhos, mas vieram depois, negros, quando Portugal perdeu o monopólio, eles foram buscados em outras regiões isso veio trazer uma outra história para o Brasil. Isso já não passou por o Cabo Verde, porque antes você tinha que passar em Cabo Verde para pagar o imposto a Portugal, que era dono da metade do mundo. Aí, quando os ingleses entraram na história, Portugal, pobrezinho, não podia, não pagaram os impostos, fugiram, foram. É, e começou a entrar escravos de Angola, de Benin, da Nigéria, do Gana, diretamente no Brasil. É, isso já mais tarde, mas o papel de Cabo Verde foi inicial e, inicial e iniciático eu acho também que seria engraçado que os Cabo Verdeanos que estivessem aqui viessem mostrar como é que se dança algumas músicas, Você não acha uma boa ideia não? Cadê num, num dançador de funaná ali tem um par está é convidado Não, manda Funaná primeiro, depois anda fazer um batuco. Um casal para baixo a Funaná. Quem que está bem? Anda, anda. Vem, Cabo Verde, vem, Cabo Verde. Um par para dançar Funaná, depois a gente uma 12 batuco. Anda aí. Deixa eu passar os artistas, por favor. Vamos aí, boa. Então, o Funaná... É uma dança tradicional de Cabo Verde, nascida na Ilha de Santiago no século XIX, com a chegada do acordeão diatônico, que nós chamamos de gaita, ah? inventada em Paris em 1865. De lá, os negros forros trouxeram para o nordeste brasileiro esse tipo de sanfona de gaita e que faz uma música poderosa de dança linda que se chama Funaná. Não dá de Jankrebu Jan crevo, jan crevo, jan crevo, desabrigo. Quando a comba de ano, jan crevo, jan crevo, jan crevo, filho fame, desabrigo. <risos> Obrigado Amir e Vanessa Essa é uma dança tradicional de cabelo Chamada Funaná Muito bom Vanessa, você vai batuque também? Ai, não Ah, Tá vendo? Agora, um alguém para trazer pano para dar bar batuque. Olha aqui. O batuco é o primeiro gênero musical que surgiu em Cabo Verde. Quando os escravos chegaram no século XV, Cabo Verde não tinha ninguém. Cabo Verde eram dez ilhas desabitadas. E os escravos não levaram instrumentos. Então quando tiveram possibilidade, tocaram no corpo e fizeram essa música linda que chama Batuco. E a partir de Cabo Verde, essa esse ritmo, esse gênero foi exportado para todo lugar onde os cabo-verdianos foram. Brasil, o resto da América Latina, e no caso, Venezuela, a América Central também, Caraíbas, como o caso de Cuba, e algumas ilhas mais longínquas também eles foram.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 nam nam nam nam nam da preservação da para a população identidade da do povo brasileiro. Todo futuro do Brasil, um futuro justo, valorização da educação, da sua própria educação, valorização da sua cultura, das suas capacidades, da sua história, passa pela valorização da contribuição dos africanos pré-colonial na história do Brasil porque é, não existiria o Brasil forte imenso com essa particularidade cultural se não fosse a contribuição africana o nosso engano é esperar que os outros valorizem isso. Não. A luta é nossa, nós temos que valorizar até que haja um equilíbrio na balança. Por que, que não se vai valorizar isso? E por que, que, enquanto isso não for valorizado, não haverá um Brasil justo? É porque Cabo Verde ultrapassou isso, Cuba ultrapassou, Martinica, Guadalupe, vários lugares ultrapassaram. O Brasil não. O Brasil ainda é uma relação entre os donos dos escravos e aqueles que foram escravizados. Essa relação existe hoje, em novembro de 2018. A mais recente eleição brasileira mostrou exatamente isso. Em que você vê, nos estados mais pobres, 71% de pessoas votaram numa política, numa proposta política que valorizava os pobres. 71% do, por aí das cidades mais ricas votaram numa proposta política que defendia o acumulado. Essa guerra histórica vai continuar. Guerra entre aspas, é, luta, é um combate natural. Porque aqueles que sofreram, que trabalharam para que os outros acumulassem, querem transformação, querem mudança, querem valorização. Entre eles, muitos negros e indígenas. Mas aqueles que acumularam estão com medo. Então eles querem um regime que passo que passar defenda minha propriedade. Passo que passar eu quero me sentir seguro. Ainda tem que matar todos, entendeu? Esse é, é o sistema do medo. isso aconteceu durante a escravatura. Tinham um proprietários escravos, tinham muito medo dos escravos. Eles tinham um exército enorme e tal, usou várias estratégias de comprar reis que vinham dentro dos escravos, comprar príncipes, fazer pactos para poder dominar os escravos. E ainda tem os reisados, várias coisas aqui no Brasil que mostra essa interligação entre uma sociedade escravocrata e a convivência com o patronato. A valorização da cultura africana no Brasil ou de origem africana recente, ela existe. Está por todo o Brasil. Agora, essa luta ainda é desigual. Né? Quem tem força, quem tem poder econômico, quem, quem tem exército, né? quer abafar tudo isso. É um processo longo. Então a luta é se juntar, se reunir, divulgar com amor, com clarividência. Porque não tem eclipse que, ter, que começa no escuro e termina no escuro. Em algum lugar começa a clarividência, pois é abafado, mas pouco a pouco a escuridão vai dando lugar à clareza. É um jogo de eclipse. Todos os que defendem essa cultura que está sendo sublimada devem continuar, ou subestimada esse termo, continuar trabalhando para valorizar essa participação. Mas não nos enganemos. Todos aqueles que desprezam têm a noção da importância dessa cultura, mas não querem a libertação, porque isso vai completamente perverter no sentido da ideia de quem acha que isso é assim, desperverter perverter a situação. Não, na verdade é converter e inverter a situação. fala, para nos contribuir, os Sem nossos falta. estudos, os nossos fortalecimentos enquanto identidade negra e defesa dessa visibilidade. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito, muito A obrigado. identidade, ela é uma potência enorme, porque toda identidade leva à liberdade. É desse processo que as pessoas que não querem liberdade têm medo. Na causa tem medo da identidade do outro. E a liberdade leva a felicidade Então ele é uma luta permanente Quem quer ser feliz tem que identificar A sua felicidade E lutar para ser livre E assim ser feliz Obrigada Eu que agradeço